Essa semana viralizou um vídeo maravilhoso de Alex Boatã Pereira analisando alguns nomes do UFC. Ele classificou, por exemplo, Jamal Hill como bom, Yiri Prohasca, muito bom, John Jones e Israel Adesanya, guerreiros, e Hans Kimaev, c*** de cachorro. Aí na coletiva de imprensa, quando perguntaram sobre o Lobo, a resposta foi, abre aspas, ele é um cara que parece meio perdido, fala demais. Se for o Whittaker ou o Borrachinha, se a empresa nos quiser botar pra lutar, como campeão do UFC é meu trabalho lutar. Mas nem vou falar sobre o Kimaev. O wrestler, claro, aproveitou a oportunidade para retrucar e virar manchete, abre aspas. Não tenha medo, menino. Prometo que será muito rápido. Te vejo em breve. Não sei se era o efeito desejado, mas na real funciona da forma inversa. Se você elogia uns e xinga o cara, abre a porta para outros e fecha para o cara, a luta acabou de crescer, não diminuir. Vocês podem ter certeza absoluta que se Poatan for o campeão, Hansed Kimaev está a uma boa vitória com 84kg do Tarot Shot. O lance aí é o timing, porque o Checheno só volta a lutar em outubro junto com o Islam Islamahashev, no UFC Abu Dhabi Não tem jeito, eles são realiza por lá E o generoso mundo árabe os demanda Tudo indica, inclusive, que esse adversário Top que pode render o tarot shot A Hansa será Paulo Borrachinha O brasileiro já havia confirmado Que a luta foi oficialmente oferecida E o Hansa tweetou ontem Uma foto dele com duas mãos Se apertando, no melhor estilo Acordo fechado. Então, como o Poatan e o Adesanya se encontram amanhã, dia 8 de Abril, nenhum desses dois será O desafiante número um em caso de vitória do Brasileiro. Esse é Robert Whittaker, que em seu canal oficial aqui no YouTube Garantiu que o UFC pediu a, pra ele esperar o resultado dessa luta Porque ele deve ser o próximo De novo, se Poitain vence, a lógica seria pegar o Whittaker lá pra agosto, setembro E depois o vencedor de Hans Kimaev versus Paulo Borrachinha Aliás, diga-se de passagem, o peso médio tá em chamas com a chegada do Poitain, a renovação do Borrachinha e a subida do Hanset, olha só quantas possibilidades abriram. Se bobear, hoje é até a divisão mais excitante de todo o MMA. E o Itaker merece, tá? Nos últimos nove anos, só perdeu o Israel Adesanya e o último encontro entre eles foi extremamente competitivo. O Itaker perdeu só por 3x2. Sendo que de lá para cá, ele deixou para trás Darren Till, Kelvin Gaston, Jared Cannonier e Marvin Vettori. Limpou a divisão. Sempre digo aqui, é o melhor número dois de todo o MMA. Agora, Poatan contra o Itaker e Poatan contra Borrachinha ou Hanset Kimaeve, a configuração da luta já muda bastante. E alguns desses desafios, na minha opinião, são até mais difíceis do que o encaixe com a Adesanya. Por exemplo, olha só o caso do Borrachinha, um daqueles lutadores que começaram no jiu-jitsu com o apoio do irmão mais velho, o Borracha mas com o tempo se apaixonou pela trocação. Aí, em entrevista ao canal Encarada do Coutinho, ele já até adiantou como seria a estratégia para a luta contra o duplo campeão do Glory. Abre aspas. eu tive uma fase da minha carreira que eu não queria fazer luta agarrada. Depois, de um certo momento, comecei a deixar essa possibilidade mais aberta fazer mais a mistura. Acho que contra o Poatan eu iria fazer na maior parte do tempo a luta agarrada Né? De bobo não tem nada Certo ele, o que importa aí é o resultado Aliás, Borrachinha, que tem excelente defesa de quedas É o adversário perfeito para tentar tirar o wrestling do Hansat da corrida Então o mineiro pode acabar virando um aliado de última hora do Poatan. Agora, existe um mundo em que Israel Adesanya tem o braço levantado no UFC 287 Diria, inclusive, que a chance disso acontecer é de 40% Ou seja, bem relevante Lá na skate, trocando... O K pelo T, inclusive O Adesanya é franco favorito Paga 1,78 para cada real apostado Em caso de vitória E o Poitam paga 2,18 Aliás para quem se cadastrar lá na plataforma com código promocional sexto round, tudo junto em letra minúscula. Há é, uma bela promoção para esse UFC 287, você confere lá no nosso Instagram. Vai no Instagram, tá lá nos stories eu explicando tintim por tintim, passo a passo para você não fazer nada errado e não perder uma grana. E, ou você vai direto na bio do Instagram, o primeiro destaque fixado é o UFC 287 Promo. Confere lá. Que pode potencializar uh, os seus recebimentos. Mas se Easy vence, acho que o mais natural seria armar a trilogia no MMA. A rivalidade é histórica, tem química, vende. Ficaria uma vitória para cada lado, pelo menos no MMA. Final absolutamente inconclusivo. Nesse caso, o Itaker é chupa o dedo, podia pegar o próprio Hanset em Abu Dhabi ou até refazer a luta com o Borrachinha. Quem sobrar nessa dança pega Jared Cannonier ou Dricos Duplessis. Agora, acho improvável, em caso de vitória do Adesanya, Dana White passar o Poitain pra trás e fazer a terceira luta com o Whittaker, já que tá 2x0 no placar. Nenhum mega evento na Austrália justificaria isso. Venderia menos do que Poitain e Easy 3, então, acho que o brasileiro tá blindado dessa ameaça. A maior ameaça de furada de fila é mesmo o super popular Hans Etkmaev, exatamente aquele que Poitain, querendo ou não, mais promove. Mas, claro, esses são é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que, que vocês acham que o futuro reserva para os dois atores principais do UFC 287, Poitain e Adesanya? Eu sei que muita gente já projeta o Poitain com 93 quilos, mas acho que pelo menos mais uma rodada... Com 84, ele vai fazer, seja com o Itaker ou qualquer outro, então estou mantendo ele na categoria, não estou já projetando uma luta com amarrar o Rio ou ir pro Rasca. Então, quero saber a sua opinião, comente livremente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, que ajuda bastante essas duas ações de vocês para prestigiar o nosso trabalho Aqui no YouTube e não percam, claro, a última resenha em que eu falei sobre a parte psicológica mental do Adesanya de atravessar o vale da sombra da morte e finalmente conseguir vencer o maior carrasco da sua carreira. Você clica no link aqui do lado e confere. Obrigado a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã, esse sábado, que 4 horas da tarde teremos a live pré UFC 287, eu Lucas Carrano e o nosso editor And... André não, o nosso editor Leandro Semicalvo nós três participaremos. Beleza? Até amanhã.